Não só agora porque está falando da Gamax, nós estamos aqui com mais um vídeo e agora de é. Minecraft. Esse aqui é um mod de PT, aquele jogo do play, de Playstation 4, o teaser, pá, sinistro. Estavam é, falando que esse mod é bom, que dá medo e eu fiquei tipo, Minecraft? Minecraft dá medo? Vamos ver como é que esse trampo, né, aí? Essa, esse negócio de mod aqui que eles fizeram. Studio. Ah meu Deus, eu tô comendo. Cuidado. A porta separa a gente da realidade. A, é apenas eu e eu. Vocês estão bem com isso? Why not? Meu Deus, que Eu hein Que isso? Que merda Tá, desisto Você ganhou Ah, vai se fuder também Vamos dar Ó, oh, que legal Tá, fechou aqui Que legal, gente o relaginho. Nós estamos reportando o assassinato de uma mulher e duas crianças pelo seu marido. Hum. Ele... Ele atirou a mulher enquanto estava enquanto ela estava limpando a cozinha depois do almoço. Demais esse mod, gente. Tá, eu admito que esse mod tá bonito. Isso eu admito. Isso daí eu. Meu Deus, só tem um sexo pesado ali. O que é isso? Não se toque nessa terra agora. É só começar. Tá rolando um. O que é isso? Ué Normal, né? Oh, que barulho foi esse? Sai! Que bonitinho. Caralho! Meu Deus, que raiva dessa porta! Meu Deus do céu, essa porta vai quebrar um pouco. Eu, hein? Vocês não têm noção, gente, de quanto tempo que eu tô querendo jogar isso aqui. Sei lá, não jogava. Porque eu, tinha, eu tava gravando outros vídeos. Mas vamos lá, né? Você não vai bater, né? Tinha outra família que ele fez a mesma coisa. Interessante Olhe no banheiro Minecraft Eu tô com medo de Minecraft, gente Eu não acredito que eu tô ficando com medo de Minecraft Isso aqui é um mamilo, pra quem não sabe Bem assim, ó É um mamilão, delícia Que isso? Minecraft Você está bem Minecraft Oi? Ai, caralho. É, assim que fizeram com aqui, ó. Não pode. Não pode. E aí? jogo então é o seguinte, nessa parte... Você tem que... bugando meu jogo, gente. Então, jogo nessa parte, a lanterna tem que funcionar. Que porra que é essa cara? Eu vou porra... Só quero beber? Ok, né? Iê, yeah. mamilos. A vantagem desse jogo é que não tem aquele puzzle impossível. Hum. Estão cagando aqui. Meu Deus. Ai, que parque! Could be parted a larger trend such as Podia employment, childcare, and other social issues facing the average. Eita family. porra. Esse Minecraft aqui, ó. Meu Deus, gente. Sussurrei seu nome, mas o vento na noite levou sua voz embora. Tá em português. Não tô gostando. Hum. Voltar, né? Eu Eita porra, o Minecraft ali em cima. Vambora. Nomino na nele e tessa inerte foli sua indice e se volou. Sulá minha mano Ouviu, né? Eu disse: Oi, oi. Então amigo, é o seguinte, não é uma coisa legal você ficar assim, stalkeando o povo. Ainda tá lá o amigo? Então amigo, vai conhecer uma namorada, né, sair um pouco. Acho que não tá dando certo se eu ficar assim, me stalkeando. Eu sei que essa casa tem mamilos, mas, né? Não tem nada aqui, vamos seguir. E vai balançando. Vai balançando, vai, vai balançando, e vai. Never move a step. Não como vindo com sua mão é minha, eu esperei por isso pra passar. Ué? Eu posso ouvir ele chamando, me chamando do inferno? Tá bom, cara. Cada um com seus amigos. <risos> eu tô nem aí. Vamos ver agora. Eita porra Ah tá, a parte do Christian Grey, eu lembro, essa parte no... no, no jogo PT Eita porra, e esse bug louco? Ah tá, igual a... ah lembra dessa parte no jogo No jogo a gente ia colher um buraquinho aqui, mas aqui eu acho que é só passar. Eita porra, eita tá as dorgas, eita as dorgas. Uhum. Dá pra abrir essas portas? Olha que demais esse mod, gente, eu gostei. Altas dorgas, eu tô muito louco. Eu tô muito louco, eu tô muito louco. Eu tô muito louco, eu tô muito louco Isso aqui vai ter um fim? Uma hora, gente? Sei lá, né? Vai Chegou o fim Chegou Ou não, né? Solzinha, como é que o cara fez isso no Minecraft? Mano, tem tanta coisa que eu... Eu parei de jogar esse jogo há tanto tempo que eu nem sei como é que o povo faz esses negócios muito loucos aí. Olha, ficou bonitinho de novo. Você tá bem, cara? ai ai meu deus ai ai que que é isso ai meu deus parou ai que que é isso 204863 2048, 2048... Meu Deus, eu sou escolhido. O que está acontecendo aqui, Voltei pra cá. Ai, que breu. O Minecraft vai me dar um susto. Oi. Amiga. <risos> <risos> Ai! Gente. Que medo do Minecraft. Eu acho que eu não jogo mais isso aqui não. Tá bom Minecraft, não, não o quê não, Você foi não sei, obrigado, fala de novo, Você foi obrigado só foda, e ai, ai meu deus, caralho, Papai era um idiota Todo dia ele comia o mesmo tipo de comida Vestia a mesma coisa Sentava na mesma E assistia os mesmos tipos de jogos Sim, ele era aquele tipo de cara Mas então ele vai e mata todos nós Ele não pode nem ser original No jeito que ele fez Eu Não estou complementando Eu estava morrendo de... de tédio De qualquer jeito Mas sabe, adivinha o que? Eu voltarei Estou trazendo meus novos com brinquedos comigo Silent Hills Olha que demais Muito bom, gente Olha como é que é feito o mapa. Que legal. Rip Silent Hills. É, quando ele fez esse mod, o Silent Hills tinha sido anunciado que não ia lançar, mas ele vai lançar sim. Olha que bonito. Bom, gente, então é isso. Né? Espero que vocês tenham gostado desse coisa. Quem diria que Minecraft ia ser tão assustador, hein? É. <risos> mas então é isso né gente espero que tenham gostado deem like favorito inscrevam no canal Compartilhem o vídeo é, por favor compartilha gente em coração aqui ó pelo mamilo e então é isso né gente então pessoal falou